Olá, beleza, é assim, eu hoje decidi gravar um vídeo, eu não gravei antes este vídeo, então eu hoje decidi gravar um vídeo para vocês, é um vídeo cuidado com a minha pele, os cuidados que eu tenho com a minha pele e eu vou vos mostrar os produtos, quais são os que eu uso e que me dão bem na minha pele. Bem, primeiro vamos começar. É assim, antes de começar a gravar o vídeo dos produtos que é para vos mostrarem, eu quero partilhar uma coisa com vocês. É assim, eu comecei a fazer fisioterapia e eu estou a adorar. O resultado é bom. Já, já fiz 4 sessões e eu estou, sei lá, estou admirada com o resultado e eu estou a adorar muito. São 5 semanas. E eu já fiz duas semanas e estou a adorar o resultado, está a ser muito bom. E depois eu vou-vos mostrar tudo como é que ficou no fim de tudo. Bem, vamos começar. Primeiro eu utilizava uma toalhita que é para limpar o rosto, que era da, da Showson, mas essa toalhita não dá. O meu tom de pele ficava bem. Mas eu não gostava porque detrás por isso eu optei por utilizar estas palitas aqui, também já estão mesmo no fim, tem que se comprar. E um, eu estou a adorar, porque essas palitas aqui são boas e deixam a pele macia. Eu estou a adorar o resultado também e fazem bem na minha pele, por isso vou comprar mais. E depois, o um, outro produto que eu tenho para vos mostrar é que eu uso normalmente que eu estou a adorar é este creme aqui este creme aqui é da L'Oreal uh, é muito bom também eu já comecei a utilizar muito tempo eu praticamente tenho, tenho dois tipos de creme um, que é um que é para utilizar o corpo todo e também dá para pôr no rosto mas eu optei por aquele creme utilizar só no corpo no rosto não, e eu estou a utilizar este aqui, este aqui que é questão mesmo para o rosto, eu estou a adorar deixar a pele muito macia e é muito bom também. Depois tenho aqui este produto, uh, também é um que eu estou a utilizar muito. Assim, eu antes de utilizar este produto eu primeiro pego numa umas tiro a maquilhagem toda e depois pego no demacilante e um, um disco de sei lá, um tónico e tiro a maquilhagem toda e depois aqui utilizo este aqui, este produto ele traz um, dentro de um frasco traz um líquido parece um sabonete e tu ah, pões, tiras essa tampa aqui depois pressionas aqui e ele sai e vai esfregando o rosto todo e é muito bom, é da Garnier é muito bom, estou a adorá-lo, já tenho ele bastante tempo e eu estou a adorar, é mesmo muito bom. Depois eu tenho aqui uma máscara. Esta máscara aqui é muito boa. Uh, também estou a adorá-lo. E deixar a minha pele muito bonita, vale a pena. E deixar a pele assim fresca, também com ar fresco. Eu estou a adorar. Eu depois vou fazer um, uma resenha para vocês. Fazer um vídeo, explicar como é que é, como é que eu utilizo. Este, esta máscara mesmo é muito, é muito boa e ela tem uma cor assim parece uma, um cinzante, é, é uma máscara muito boa. Depois tenho aqui um remisor de, de pontos, é para tirar os pontos negros, é um gel, é muito bom também e tu aplicas o gel nos pontos negros e ele cola e depois tu quando tiras parece uma, uma pasta. Mas é muito boa também, eu vou fazer um outro, um outro, um outro vídeo a explicar como é que eu utilizo uma resenha dela. Bem, depois tenho aqui um tônico que eu já comecei a utilizar, que o meu da Nivea já acabou. Eu tinha o da Nivea já bastante tempo, eu também estava a adorar utilizar o, o tônico da Nivea, que é mesmo muito bom e dá mesmo muito bem com a minha pele. Hum, eu adorei utilizá-lo, só que infelizmente já acabou e eu ainda não fiz as compras, tenho que comprar Mas este tónico este é muito bom e depois ele tem um cheiro assim, sei lá, não sei como explicar Deixa a pele muito bonita é, e deixa assim a pele fresca, eu estou a adorar É muito bom este tónico, já comecei a utilizar muito muita é, é mesmo muito bom este é que comprei no, no Intermarché já há bastante tempo e ainda está aqui depois tenho aqui este, este de Maclant. eu geralmente este de maquilante assim, não gosto muito não sei não, não, não sou muito amiga, amiga de maquilante não gosto mesmo mas é bom também já comecei a utilizar e cheira bem Vamos ver como é que dá o resultado. Se não eu não gostar, vou ter que oferecer a alguém. Depois tenho aqui também para vos mostrarem um, um esfoliante. Eu tenho um esfoliante que é para o corpo, é da Avon. Eu depois vou fazer, um, vou fazer um vídeo explicar os produtos que eu utilizo no corpo de banho, essas coisas, que eu vou vos mostrar. Então em si este esfoliante, este se vocês querem mesmo que eu vos conte este esfoliante, eu já tenho esse esfoliante há bastante tempo. Vocês não acreditam, mas é bastante tempo. É da nível, eu como já tinha ali um, então uh, acabou e decidi usar este aqui. Eu não sou muito amiga de esfoliante, não sei, mesmo do corpo não utilizo muito. Mas o esfoliante faz bem. Eu comecei a utilizar e estou a adorar. Deixa o meu rosto muito bonito. Estou a adorar mesmo. Tu aplicas. Eu normalmente aplico e deixo uns minutos. Uns dois a três, não tenho nada. Depois é que tiro. E depois passo com água limpa. E depois passo outra vez. Eu faço normalmente três vezes. Passo três vezes com água limpa. Este tónico também é muito, muito bom. Tónico, desculpem, esfoliante. É mesmo muito bom. Depois tenho aqui um sabonete. Que eu, normalmente, eu estou a adorar o sabonete. Assim, eles são dois. Um está a dar, está na minha casa de banho. E este aqui, eu mandei vir da Avon. Este sabonete, até me comer, mas não posso. Porque cheira muito bem. Eu... Quando lavo o rosto com sabonete, que é este aqui, apetece-me pegar nele, sabem? Com uma colher, pôr numa taça e comer, porque cheira bem, banho, mas não posso comer, porque isso pode fazer mal hein? e não sei o que, que pode acontecer. Por isso é assim, eu vou começar a utilizar, que o outro já acabou. Normalmente estes são os produtos que eu utilizo no meu rosto. Cuidados com a minha pele, por isso é assim, eu vou tirar uma fotografia que posso postar no meu canal uh, No meu blog depois vocês vão ver, vão, vão dizer se gostam ou não e normalmente é isso uh, Espero muito que vocês gostem do vídeo Que eu estou a adorar os meus produtos são muito bons Fazem bem pois assim Eu sou uma pessoa que tenho tenho uma pele muito sensível <risos> Muito sensível mesmo Sou uma pessoa que Se eu utilizar um produto uh, E não gostar Eu já começo a notar Começo até a ter alergia Borbulhas Não sei o que Então tenho que cortar Porque esse produto Não dá para mim a pele Então é assim uh, Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Uh, muitos beijinhos para vocês e um bom dia, uma boa segunda-feira e tchau!